Bom dia meus queridos do canal Eu estou começando a gravar aqui porque Estão fazendo uma avenida muito chique Que vai para o nosso bairro Já é próxima de casa mesmo essa avenida E luminária de LED, asfalto novo E tudo que é de moderno eles estão colocando aqui Mas pessoal eu não sinto prazer nenhum nisso, acredita? negócio meio lá no meio da roça mesmo, meio do mato Aí eu tenho alegria Ouvindo os passarinhos O galo cantar é. Ver o pôr do sol o Nascer do sol É roça, o negócio é roça Roças. E aí nós vamos agora Fazer a nossa compra A gente também come, né pessoal? Tem que gastar com o mercado Eu vou com a Madalena no que a gente chama aqui De atacadão, acho que no Brasil inteiro Agora lotou de atacadão e nós vamos fazer uma compra de lá, do, do atacadão Eu pretendo com a Madalena ir lá na casa do seu João e da dona Nelly Então levar o um material que eu prometi para levar para eles a Madalena também tem uns assuntos para resolver lá com a dona Nelly Vamos passar um pedaço do dia lá Então quero que vocês acompanhem um pouco esse nosso passeio e eu falei num vídeo anterior e volto a falar novamente nesse aqui. Se alguém não tiver medo desse tal de coronavírus e quiser convidar eu e Madalena para gravarmos aí, por favor, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, nos convide, a gente vai. Tá complicado, gente. Eu tenho tanto desejo de colocar matérias para vocês. Tá complicado Tenho que visitar aqueles que não tem medo Porque tem gente Eu tenho que respeitar isso também né Que tem medo Quer que a gente vai, mas tem medo Eu não sei se a palavra é medo ou preocupação é, Eu com, vou colocar razão, preocupação né? né A mídia coloca muito é, medo Com razão é Eu e Madalena Nós estamos bem, estamos com saúde E fiz o teste Porque precisei fazer né Deu negativo, logicamente A gente sabe que a nossa saúde é abençoada por Deus Assim como vocês também São abençoados por Deus, né? Então eu, Se alguém quiser nos convidar Eu tô fazendo uma coisa que eu não fiz ainda Antes, eu não tive essa coragem ainda De pedir para alguém nos convidar Porque Eu quero sair um pouco Tenho essa vontade de a minha cabeça a Madalena também Gostaria de descansar um pouco A mente E para isso a gente tem que sair da cidade grande Porque só ficar dentro de casa, gente, não é fácil não, viu? Não E se Deus abençoar Quer dizer, se Deus continuar A nos abençoar como Ele está abençoando Em breve nós vamos começar A nossa casa na roça E aí, eu quero De coração, pessoal Escuta o que eu estou falando Madalena tá aqui do meu lado, ela sabe disso Quero fazer um lugarzinho lá para receber visitas. para que vocês possam ir lá, a gente poder comer uma, uma galinha caipira, fazer um, um caldo de mocotó, fazer, comer uma batata assada. Um ovo frito? Um ovo frito com farinha e feijão. Ai, que delícia. Um café fresco. E pescar também. Isso tudo são nossos planos e eu creio que Deus tem nos abençoado e Vamos chegar lá, tá bom? É tomar água de Minas. Água de Minas Gerais. É tomar água de Minas nas Minas de Minas Gerais, é isso? Tomar água de Minas nas Minas de que Minas que tá Gerais. Primavera. É, bonita mesmo. E essa não é primavera de, de árvore, né? Por que, que? Será que é? Como que é o nome dela? Bouganville? Bougan, Bouganville. Acho que é Bouganville. Acho que em inglês o Ili, é, view, é bom, viu, é Il? Bom, bom, viu Hoje eu já passei aqui, pessoal Hoje oh, eu levantei cedo Já vim aqui na Câmara Municipal da cidade Onde eu, eu, eu digo assim Onde eu tô trabalhando, ainda porque os documentos Da aposentadoria ainda não saíram, né? Esse tal de Corona Tá atrapalhando tudo, né, gente? Tá atrapalhando tudo, meu Deus do céu. Mas, graças a Deus, ainda consegui a aposentadoria quantos que não vão conseguir, né? Por isso que eu falei que nós vamos pra roça e a gente quer dedicar um tempo com os amigos, porque aqueles que não puderem aposentar, pelo menos podem passear um pouco, que fica pesado, a mente da gente cobra isso da gente, né? Estava, né? Agora não tô mais, estava no chamado Rodonel da cidade. Agora nós estamos fazendo, cortando por dentro de um bairro para sair lá do outro lado no, no mesmo Rodonel. Para quem não conhece Limeira, um dia foi a terra da laranja, hoje é a capital nacional das joias folhadas. E como é que é.. Dijuteria, joia mesmo, ouro. Joia, eu acho que... Semi-joia é aqui. Vem muita gente de fora gastar o dinheirinho para revender. Eles compram aqueles lotes de, de semi-joia e joia e revende aí pelo Brasil afora. E tem um lucro bom, hein? E ali, reforma móveis, tá vendo? Ele, ele que falou que vai me dar uma, a oportunidade de fazer uma matéria com ele. Já quebrou aqui, já achou o aparelho lá em cima. Ó, oh, o golzinho quadrado, bonitinho, você viu? É, ajeitado, tá, é inteiro, né? Tem saudade do nosso. Então, 12 anos nós ficamos com ele, né? Sim. É, ele tá bonitinho, tá alinhadinho, ó. essa volta que eu tô dando aqui por esse, esse esse corte como é que eu posso falar esse atalho, atalho. que, eu tô, que hum. eu tô fazendo aqui por dentro da cidade ele me livra de radares e me dá mais segurança porque lá naquela parte do rodanel lá tem a polícia né bota e meia que é pego ali não que eu devo alguma coisa isso eu não devo mas eu sei que ali é meio complicado e por aqui não, aqui eu venho tranquilo. Mais tranquilinho. É. Tem radar também, mas a gente já conhece aqui. Anda sempre devagar, não precisa ter pressa. Eu tava ali parado e conversando com um rapaz Aí vinha vindo uma, uma Fielder, só que azul. Aí teve que fazer uma... Teve dar uma seguradinha assim lá no, no Ademir Ele deu aquela seguradinha. Falei, e aí, vamos trocar? ele deu risada. É. Via cinco dedos. ele. Ele vamos trocar? Deu risada. Interessante que... O Eduardo nos convidou pra ir lá. Eu tava conversando com ele. Falei, você mora onde, Eduardo? Ah, eu moro lá. Perto do... Depois da chácara do Ademir e tal. Vai lá uma hora. Eu falei, ah, rapaz, era pra ter ido mesmo. Porque eu tô com saudade do seu pai. Aí ele falou Mas o meu pai não tá mais comigo. Meu pai, ele... Agora tá morando com a minha irmã. Falei, que bom, rapaz. Seu pai tá bem, tá bem. Então, tá bom, seu pai tá bem, tá bom. É, pessoal, ó, mais um, um prédio vai sair aqui. Ei, meu Deus, como, como que a cidade cresce para o alto, né? Mais um prédio. Puxa vida, que coisa, né? Será que vai sair aqui? Será que é prédio mesmo? É, é pela, pela construção que eu tô vendo fazer ali, pelo Mas, jeito que a gente já... que é um espaço pequeno pra prédio. Prédio. Não, pequeno pra prédio não Espaço ali é correto pra prédio E agora não pode passar de tantos andares né Agora tem uma lei aqui municipal Que não sei se são Dez andares no máximo Pra mim já é muito Eu que não, não, não gosto de prédio Porque prédio não Ai, Também não gosto, Espera em Deus de nunca morar num prédio Ai, Vamos pra roça Madalena Vai ter prédio lá na roça? Não, mas nem na roça não Nem, eu, nem não uma casa é... na árvore? Nem, não Uma casa na árvore? Ué? Subi só pro céu Agora gente, eu tô chegando no rodonel outra vez ó. Olha quanto que eu Que eu economizei Vindo por aqui E livrando dos radares Olha o trem eu Lembrei da região eu, eu Toda vez que eu falar o nome dela eu esqueço Jeane Jeane, eu, eu confundo com o Rejane Olha lá o trem Olha lá, oi, oi olha Olha o trem Passando por Riba O pessoal tá trabalhando bem Não tá chovendo, tá seco Só na limpeza cidade grande não para de crescer, hein? aí os problemas também não para de acontecer, né? É, gente, eu vou começar gravando esse pé de IP amarelo Aqui na casa do seu João E da dona Nelly E dizer que devido o tempo estar muito seco As flores não estão tão lindas como deveria Mas a beleza está aqui, de qualquer forma E olha só, passando dois tucanos eu perdi, mas tudo bem Descendo lá para o lado do rio tá muito seco aqui, eles estão reclamando e com razão, né? Quem mora na roça, tem que ter um período de chuva um pouco mais prolongado. Porque, olha, para vocês terem noção, ó, tudo lá embaixo é queimado, ó. Alguém passou e colocou fogo em algum lugar estavam reclamando. Dá uma olhada para vocês verem, ó. ó. Tudo aquilo ali é fumaça de queimado, ó. Alguém que não tem o que fazer, muitas vezes, faz aquilo lá, ó. Aí, judia da, da natureza, o fogo pega e depois ninguém apaga mais. Aí vira um angu de caroço, né? Eu estava falando sobre tucano, que eles passaram ali enquanto eu filmava o pezinho de pé amarelo. É que eles vêm comer esse, esse fruto aqui, gente. Eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu vi, fiquei encantado. Eles vêm comer aqui, ó. Eles vêm no, no, no pezinho de. que dá esse fruto, né? Que parece um pezinho de coqueiro. E eles vêm e comem, comem, comem. Come, quando eles estão bem juadinhos desce lá para mata. Eu Não sei o nome desse coquinho, mas depois eu vou dar uma pesquisada. Que eu achei muito interessante e muito bonito, por sinal. E o de cima daqui é uns dias também está soltando é, fruto, né? O cacho já está ali. Eles vêm aqui fica, e ficam, e ficam um tempão. Depois vão embora. para as mulheres rosas olha que coisa mais linda essa rosa pessoal olha só e o pé não é tão velho um pé é novo o outro cacho da mais clara né a rosa mais clarinha a rosa por assim dizer mais rosa e aqui, o cacho da rosa mais vermelha. Olha essa aqui. Deixa eu voltar, porque a leitura foi feita lá naquele pé de Bougainville. A leitura tem que ser feita nessa daqui, igual agora. Linda demais, né? O fruto do tamarindo ou tamarindeiro como é que é? tamarindeiro o pé de tamarindo aliás esse ano eu vou mostrar para vocês a beleza que deu ali foi as jabuticabas esse pé de tamarindo toda vez que eu venho aqui ele está carregado todas as vezes carregado graças a Deus Fazendo graça lá com a galinha paquerando ela, eis aqui o pé de jabuticaba que eu falei. Porque tá seco? Porque se tivesse tempo, se tivesse chovendo a carga, viria muito mais forte. Pena que esses dias não tem caído muita água, gente. Que pena os passarinhos estão se deliciando aqui. Agora vou chupar algumas. Elas ainda estão indo para o amadurecimento, gente. Estou chupando algumas aqui, elas não estão ainda completamente doce, madurinha mesmo. Olha que linda que elas são. Eu acho que essa aqui é a chamada olho de boi, que a turma fala, né? Acho cada lugar do Brasil deve ter um nome para ela. E geralmente onde tem uma, um pé de tamarindo, não, de jabuticaba desse, como eles tem muita galha na parte de baixo, eles aproveitam para fazer isso aqui. Ó. Fazer ninho. A dona Nelly falou que eles agora estão com muitas galinhas botando, né? E é bom porque a dela vende os ovos. Faz um dinheirinho, né? Que é muito bom. Quem está ouvindo o canto da corruíra? Ela está aqui por perto, Ai. ei, coisa boa. Eu observando aquele galo ali, ele é tão, tão sensível, tão, o que que é, romântico? Sei lá, ele tava ali, chamou as galinhas, ele encontrou alguma coisa pra, pra comer, chamou as galinhas de onde elas estavam, pena que eu tava reparando o cartão da câmera, não deu pra poder gravar, e elas foram lá estão tão comendo. Quem mora na roça sabe, eles fazem um barulho característico mais ou menos dizendo assim vem cá vem cá vem cá tem comida aqui para vocês e yeah, espertinho que só ele hein Autêntico ambiente da roça. Porquinho estava comendo ali, ó. Eu cheguei e ele já correu. Mas olha que beleza, ó. Olha que coisa mais linda aqui. Que riqueza. Isso sim é uma riqueza. Deve ter ovo ali. ovo Olha só o que eu encontro aqui. O oh, gente, brincadeira, hein? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito leitõezinhos e aquele ele não sabe se mama não sabe se não mama e no fundo da casa da dona Nelly olha o que eu encontro mais um pé de IP amarelo Eu fico feliz quando eu venho aqui e posso contemplar aquele pé de paineira que eu dei para Dona Nélia quando ele tinha uns três ou quatro palmos de altura. Olha que beleza que já está hoje. Ó. E ela falou, nós colocamos no melhor lugar porque ele não para de crescer. E é isso mesmo que é para acontecer, para ele não parar de crescer mesmo até chegar na idade adulta. Tá ficando lindo ele, viu? Eu encontrei ele abandonado é, no pé de um muro, o cara ia cortar ele ah, eu não quero isso aqui não, isso aqui é uma árvore gigante, vai estourar meu muro de fato, ia estourar mesmo mas hoje ele está no lugar correto ó. embelezando aqui, vai dar uma sombra muito bonita depois que ele estiver adulto sem contar a panha, né? que se souber aproveitar, dá para usar para travesseiro né travesseiro Gente, o calor demais, ele, ele reflete até nos animais, né? Por mais que se capricho para dar alimentação para eles, o calor judia muito. Tem que ter muita água. Lá embaixo a lagoa está lá, esperando que eu vá pescar, que até hoje eu não fui pescar lá. Parei aqui só para mostrar a pose daquele, daquela galinha. Dá, dá uma olhadinha na pata dela. Ah, só porque eu falei? Tá bom, tudo bem. Fazer o quê, né? você não quer deixar que eu te mostre, eu mostro essas aqui. Estou distraído ali comendo. Lá está a madalena, no pé de Abiticaba. comendo jabuticaba daqui a pouco a hora do almoço a gente enche a barriga de jabuticaba pronto, a gente não come quase nada mais pessoal, enquanto eu fui lá filmar os porcos ela voltou A semeadeira E tem um pneu por aí Sem roda Gente, não é de hoje Que eu venho aqui no seu joinha, Dona Nelly Nunca observei aquele portão Que tem um enfeite De coração, agora é que eu tô vendo Olha que interessante O cara foi muito caprichoso hein? ó Portão normal de ferro Porém o cara teve o capricho de colocar um coração ali Muito bonito Olha que sono, gente Olha que sono ó. Ah, você tava no sono Eu fui falar, você Ou acordou, ou não estava dormindo não. Olha que beleza Essa aqui já está gorda, bonita Ou gordo, não sei Tomando sol, né? Falou que tem bastante galinha botando. E é verdade, o que ela falou, porque eu tô conferindo aqui, ó. Ali tem mais outra, não é só aquela, não, olha lá outra. Ah, quietinha, ali. Que sossego. Eu vou ali só incomodar, quero ver quantos ovos que tem. Essa. Bom, ela vai, ela vai sair daí, porque ela não me conhece, mas a outra é mais apavorada. Deixa eu ver essa aqui sim. Quantos ovos que tem, acho que deve, deve ter pego aqui hoje Olha que beleza, ó Esse aqui já tá mais sossegadinho eu Não é varadona que nem a outra não Que eu tô conversando aqui, ela só tá escutando Não tá todo aquele cacarejar lá é, Olha o porquê Olha o porquê que Olha o porquê que ela fica quietinha é por isso aqui, ó Descobri Tava quietinho porque tá, já tá chocando Filhote, Desfilhote pro final do ano Certeza Esse pássaro tem no Brasil inteiro, né, gente? Aqui nós conhecemos ele por quero-quero. Faz um esparrão que eu vou falar, viu? Tem uma rolinha lá, né? Uma rolinha comendo alguma coisa ali. E o apavoradinho. E esse aqui, para dar um espetáculo, não tem igual. Show perto dele, pronto, começa. E se tiver de filhote, então... Deixa ele quieto lá. Tá só sondando a cabecinha dele, como é que ele faz o movimento. interessante gente que coisa a abelha arapuá ela vai em tudo quanto é lugar mesmo né até no na quirera né bem uhum. uma deve ter aqui. alguma coisa assim né deve bom geralmente o milho ele tem açúcar né e ela vem mesmo tá a elas estão caindo lá dentro ah, saiu aqui com as patas carregadas A uhum. Madalena agora está colhendo Umas jabuticabas Para a gente levar lá pra... Interessante Minha jabuticaba dá no trono Colhei as que estão no baixinho Porque Sou miudinha, né? Esses pés de abuticaba é, tem que estar no lugar onde tem muita água, né, Bem? Geralmente, é, não estou dizendo lugar, que seja. Será que é regra? É porque faltou chuva, né? Então é. ela está um pouco azeda. Mas capaz que essa que estão vindo agora, quando a chover, ela fica mais boa. Aqui atrás tem também, viu? Aonde? Ah, atrás de você, em cima da sua cabeça aí. Não cai esse cisquinho no olho. É, esse é da óculos. flor. Da flor é horrível, hein? Espirar é no olho, hein? O se cair no olho, é ruim. É. Olha aqui. Deixa a mão da gente, ó. Então. Ah, tem que erguer os aqui. Então, aquele gado lá tá bonito, hein? Escutei o estouro. Essa tá um pouco Lá na casa do seu João, hein? Do, do seu João, ou do seu Deca. Aqueles pés dele ele trouxe lá da beira da mata, né, Madalena? Ah, é? É, da mata, ele colheu na mata e plantou lá. Eu tenho uma mão abençoada também para isso, né? Vai é buscar ovos, ó. Vai colher os ovos, nós vimos aquela hora que eu passei lá. É coisa boa, coisa boa, né? Pegar os ovos diretamente na, no ninho, que coisa boa. Comprar um pouco hoje, né, bem? Vê se elas vendem pra gente. Nem for uma dúzia já tá bom. Nem for a dúzia já ajuda, né? É. Éita galinha que faz um barulhão, viu? Olha. Não, é a moça que tá colhendo. A filha oh. dela, a, a nora dela. Ah, é a está colhendo lá dentro. Vai com a cestinha vazia, volta com a cesta cheia, Ô, oh, coisa boa. Olha a cestinha dela. Vai encher esse baldinho, Pedro? Falta só um pouquinho. Tá caindo bastante no chão, você Ai, percebeu? Olha que coisa mais linda. Oh, beleza. A natureza. E a beleza? Convenzila. Você é <risos> muito Eu sou a obra da natureza. É lógico que é. Que Deus deu para mim. Vamos almoçar, nega. Não tá pronto. Tá pronto ainda não? Não. Eu tô acostumado a comer no meu horário, já passou do horário pra mim, já começa a me chamar a atenção. Eu vou Paulo Basílio. Oh, Ô, Paulo Basílio, tô falando de você aqui, ó. Estamos na casa da dona Nelly, do seu João. Eu tô filmando um, um, um balde com banha de porco. E um restinho de torresmo, bem? É. Deu quase uma carne na lata, né? É. Deixa eu pegar um pouco pra você ver. Deu quase uma, uma carne na lata. Ah, eu falei balde. Não é balde, é um caldeirão de alumínio. É um caldeirão. Olha lá, ó. Aí. Ó, Paulo, ó. É carne na lata mesmo. Deu quase, quase, quase. É, é, torresmo. Eu... é torresmo? É torresmo, E eu falei já aqui, Paulo. Olha tava... aqui pra mim. Olha aqui pra você. Vai, vai. Eu tava, eu tava aqui falando com a Dona Nélia a teu respeito. Com a cesta de ouro, do Da tua esposa, da tua sogra. A Dona Nélia mostrando aqui, Paulo, ó. Aí que beleza. Ei, cadê o feijão? nós tava conversando, ela falou que vai ver direitinho, aí a gente marca, a gente vem aqui. Passar umas horas no sítio dela. Mas é melhor chover, Paulo. Tá muito seco. Né, Dona Nélia? É. É mais agradável quando o tempo tá mais... Olha lá o cafezinho, olha lá o cafezinho, Paulo Basile! Arões, Olha lá, moço! Enche a boca d'água aí, rapaz! Bom, dona Nelly, eu, eu já falei, mas não tinha gravado. O Paulo, Basile, mais a família, manda um abraço para a senhora e para o seu João, e diz que gosta muito de vocês. E tem mais gente que eu não lembro de cabeça, né, preta? Que tô fala privada. que quando eu venho obrigada. aqui... Mandou outro abraço. Olha lá, pessoal, vocês que gostam da Dona Nelly e do Seu João... Não. Seu João não tá aqui hoje. Seu João tá... Chegou agora. Ah, chegou já? Chegou. Ele tinha saído, chegou agora. Mas Dona Nelly tá aqui agradecendo o abraço de vocês, o carinho de vocês. E toda vez que eu venho aqui, o vídeo vai lá em cima, porque... Uma família que nem essa daqui, vou falar uma verdade. Dá gosto. Não é porque eu tô na presença deles, não, viu? É porque eu amo de verdade. Obrigado. A senhora sabe o que a senhora merece, né? Então, estamos todos em família. Eu ah, não mereço mais Deus que fez assim, né? Um mamão, mas não está muito bonito, que eu peguei no pé ali, mas não está legal não. Um limãozinho que já foi partido. Um outro que não foi partido. E aqui, as jabuticabas. Olha o jeito que Ai. Ele quer é coisa do que Miguel, porque. Ah, Miguel, tá, tá. Ai, <risos> que foi essa coisa? É assim, tá? Você tá, tá, tá, não. Tá, não. Não. do Miguel. É, que pra eles isso? Vai, Então, sabe o meu, o meu neto. Ele deixa no cookie assim. Sabe, com a barriga ali. Tem essa cabeça pendurada e as pernas pra lado e a cabeça pra Ah, mas ele traz todo o desengonçado. Pessoal, é o seguinte: ah, bem, Dona Nelly tem uma galinha. Ela fez o ninho nesse chifre de viado aqui, essa planta, como vocês estão vendo. Olha onde é que ela está lá. Olha onde é que ela está lá, ó. Olha onde ela se, se aninhou ali dentro, tá vendo? Não sabemos quantos ovos tem. Só se eu tirar de lá. Mas eu não vou tirar, não. Depois, quando você descer, você mostra a árvore. Chifre de viado num pé de manga. Você vai cair, meu Tá nesse pé de manga aqui, ó. Eu tive que colocar uma escada. Tá vendo? o Pé de manga? Não. Aí. Agora não. Agora não dá mais. Aí Nossa, olha o pé que eu vou buscar. Eu vou, ó. Eu tô segurando só nela. Bom, gente, eu ia deixar ela ir, a minha sair descer. Ela foi e levantou o voo. Nove ovos ali, ó. Tá bem seguro, né? Tá, tá bem seguro, bem caprichado mesmo o ninho dela. Olha aqui, gente, que, que de mais bonita. Olha que linda. Então, esse aqui é o pé de manga. Aqui tem esse chifre de veado. A dona Nélia falou que viu uma galinha choca no terreiro, mas não imaginava onde que tava o ninho dela, aí a senhora descobriu como cão, o ninho dela, dona? Eu, passando aqui eu vi a cabecinha dela. Ah, mas a senhora já tinha visto ela antes no chão. É, choca. Mas depois eu vi a cabecinha dela ali. Falei, pensei que ela tava botando, né? Depois minha nora chegou, ela falou, não, tá chocando. Tá chocando. E, e tá. já chocando. tem nove filhotinhos ali pra sair daqui uns dias. Nove ovos. Fala, Miguel. Tudo bom, Miguel? Fala oi pra ele. Fala oi Tudo pra bom, ele. Miguel? Dá um tchauzinho aqui pro pessoal. Vai pra ele. Dá, dá um tchau. Dá tchau. Dá um tchau pra Sim, ele. Ó. Tá tirando foto lá. lá. Ai, quer Eu não? Vai atrás. Não, Eu não ia... quer? Vai que... oh, <risos> Olha O Pedro já dá tchau, mas o Miguel não dá. Fala não, não. Fala não, não pra ele. Uh, Esse não, é o não, Pedro. Não, não, ó o oh, Pedro não. aqui, ó. Menino boli... bonito. vou falar bonito. <risos> é bonito, bonito? Fala, rapaz. Fala sapo pra ele, então. Fala assim, tá. sapo. Fala, como todo Miguel, demora um pra joia. poder falar, né? Tá. Dá um joinha. Faz joia. assim, ó, ó. Assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim. Fala. Ó, vai tirar foto. Vai tirar foto. Sorri. Dá um sorriso pra mim. Vai tirar foto, ó. Vai dá um tirar? sorriso aqui, rapaz. Nossa, meu moço sério? Vai tirar foto. Dá um joinha, ó. Dá um <risos> <risos> atrás. Dá um sorriso aqui. Hein? Aí, ele deu um, um sorriso. Olha lá o sorrisinho dele. É. Só isso, Você sorri, Miguel? <risos> só isso? Dá um joia, dá? Dá um joia. Tá? Não, não, joia. Ele é demais, Eu queria ver, seu. eu. A mãe também? Não. não. Oi. Ah, e a, avó? a avó é Qual a avó? Eu, essa, essa não. não. Vai, vai. que outolha, vai, Tio, tio. A a tio. A tio. Dona, essa avó não. É, Tio. Vai. Aí. Olha só, não quer ser aqui perto, não. Não, não. Vamos lá, dona Madalena. Deixa ele crescer para você ver. Deixa ele crescer um pouquinho. pau na é, que, que esses pernão que ele tem ali, com dois anos desse tamanho. Olha. Ai, eu quase Família, família mesmo, né? Bem, eu oh. vou. Arroz, ou oh, coisa mais linda! Feijão. Vai fritar alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Acho que é. Carne de porco. É, Eu sei que ele tinha levado aquela ali, não levou. Recolho. Esse oh, é grande. Torresmo. Enche a boca, Paulo, de água. Aí, ó. Tadinho do Paulo, dá até dó. Tô até vendo você babar. Resmo aí, ó. Meu amigão. Às vezes pede uma coisa, depois quando vê outra. O João Mírius fala assim: quando nós leva ele a ver junto, ele já é grandão, hein? Ah, pô, posso trocar esse com aquilo ali que eu vi? Uhum. É, dá o um olho ali. Né? Uhum. Aí o vou fala: não? pode não tô, pegar. velho. É. Vou te trocar. Olha lá, pessoal, o seu João. O seu João não tinha gravado ainda. E se eu não gravo ele, eu ia tomar uns tapas, porque eu sei como é que vocês cobram. Tá ali o seu João comendo uma alimentaçãozinha natural. O casal 20 aqui do lado. Casal 20. Aquele ali é o filho. É o filho menor que ele tem. Tem uns dois <risos> médios de altura. Essa é a Nora, que é que nem uma filha. Dona Nelly ali e a Madalena e eu aqui atrás na câmera. Agora vamos comer uma comidinha é, caipira. eu falar mineira. Eu não tô em Minas Gerais. Não tá em Minas, vai. Não tô em Minas, gente. Pensa no torresminho bom, hein? Essa salada tá divina, né, Madalena? Batatinha ao molho. Ali tem um ovinho caipira que eu vou comer agora. É só esquentar o óleo, colocar ele dentro. Bem quente, e colocar ele dentro.